Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o mirante Alto de Santana. O acesso, pessoal, ao mirante é feito por essa escadaria aqui, ó, que tem 230 degraus. Isso mesmo, pessoal. Então, se você não sabe o que fazer aqui no estado de Alagoas, não sabe o que fazer aqui na Barra de São Miguel... Venha visitar o Mirante Alto de Santana. O mirante também é chamado de Mirante do Gunga, tá pessoal? Fica aqui bem próximo da Praia do Gunga. É possível ver o belo visual da Barra de São Miguel. E é onde você vê o maravilhoso mar azul com a orla repleta de belos coqueiros, né, pessoal? Aqui, que tem uma vista bonita do encontro. Dos rios a lagoa e mar o acesso ao mirante pessoal é feito por essa escadaria né e ali pessoal aquela placa ali é quando a gente vem subindo lá da praia do Gunga. você sobe e aí você tem acesso aqui ao mirante alto de santana Para quem busca tranquilidade e paz é, mesmo nos períodos de autoestação né, que é novembro e fevereiro eu, eu estou aqui no mês de dezembro é a dica é escolher hotéis mais afastados lá de maceió lá do centro né que, e aqui você vai ter conforto vai ter é, vista para o mar vai ter atendimento de excelência fora que a gastronomia é Top de linha pessoal. Olha pessoal essa vista aqui dos coqueiros aqui da praia do Gunga. Então pessoal vou deixar vocês agora dar uma uma, uma degustada aqui nessas imagens.